sabe não e assim está é, falando da Grécia Antiga e tal o um, ano um, um exato é 276 a.C., antes de Cristo, de Cristo é, já estavam fazendo conta. que, né? é o, que foi era o era Eratóstenes era Eratóstenes é é. é, assim, é. e ele cara para a época dele ele fez um cálculo muito é, próximo ele, ele da percebeu, né, ele percebeu né que, que o sol meio é. dia num lugar a sombra era uma meio dia no outro lugar Exatamente. a sombra era outra Aí ele botou as é, estacas ele colocou, lá. Colocou dois postes, duas estacas, e calculou. E ele chegou num raio da Terra de 46 mil quilômetros. Não, teve uma é... que eu lembro muito boa. Teve um Quando, cara, Na verdade, cara... é 40 mil, muito próximo, cara. Sim, cara ele ele é errou por. Não, teve uma que eu rachei. Pô, aquela época, né? Aquele cara que foi no, no Gentile, ele deu uma reportagem eles falaram que ele sabe qual que é a distância da Terra pro Sol.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 Mano, nem pois matemática é. básica os caras sabem. Tipo, o cara viu uma sombra e achou que a sombra projetada dava hipotenusa. E aí, com isso ele conseguiu medir que tá 5 mil quilômetros a... o sol. Mano, é umas coisas muito doida, tá ligado? Não, e sem contar, não sei se Dois. se Você deve ter escutado isso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 Essa é isso é várias, Isso é legal. Porque... Eles têm várias teorias. Isso aqui é engraçado. Tem várias, né? Mas uma delas é que a gente está se movimentando A gente Está se espaço, movimentando a... a uma, é, como se fosse uma elevadora, assim. Há uma, uma aceleração constante, que é exatamente... as da mesma que a gravidade. A 9,8 metros por segundo ao é, quadrado. E a gente está aí nessa aceleração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 No, na Redonda. E aí começaram a falar que o pessoal da Austrália não existe, que a Austrália, Nossa. todo mundo é ator. Aí, tipo, tem terra planista na Austrália. as terra da Austrália começou, mano, vai se ferrar, vocês são loucos. Tá falando que eu sou ator? Eu tipo, aí começaram a falar que eles eram atores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 ah, mas isso não prova nada. Mano, você acabou de provar que, tipo... Galera, gastou é. 20 mil dólares. É, 20 mil dólares, é o giroscópio um mais... É o giroscópio mais, é, mais, acho que, preciso do mundo. E mostrou que realmente roda na... Não, mas isso não prova nada. Cara, você mesmo que... se tivesse dado no... certo, ele ia falar, ah, aí, ó, comprovei. Só como deu errado, é. não, isso não prova nada.